Eu sou Patrícia Maria de Jesus, é, a minha formação ela é toda na Geografia, eu fiz a licenciatura, o bacharelado, o mestrado e o doutorado na Geografia, é, dentro da Geografia no campo da Geografia Humana e dentro da Geografia Humana na Geografia Urbana, olhando sempre para as políticas habitacionais. É, antes de ser professora na Universidade Federal do ABC, eu trabalhei na FATEC, Faculdade de Tecnologia de Barueri, é, no curso de transportes terrestres, e, antes disso, eu tive uma experiência de vários anos, de quase uma década, na escola pública. Trabalhei na rede estadual, lecionando Geografia. E o pós-doutorado eu fiz na Universidade Federal da BC, no Planejamento e Gestão do Território, mesclando políticas habitacionais e regulação urbana. Nas pesquisas que eu venho desenvolvendo, desde a graduação né, até agora, Uh, a minha preocupação é sempre entender as políticas habitacionais para além do desenho frio da política. Né? Então, além de entender uh, uma política habitacional municipal, estadual ou federal, só do ponto de vista do desenho da política, arquitetura, ou a fonte de financiamento, uh, os órgãos de financiamento e o público, né? o público que vai ser... É, beneficiado com essa política eu tenho uma preocupação sempre de entender isso anteriormente né O que acontece antes da política habitacional e também depois então a minha preocupação é sempre de olhar o impacto e a relação dos produtos das políticas habitacionais no território, no espaço das cidades e no momento posterior entender como que é a apropriação das pessoas é, dentro desses espaços né? Então como que é uma como que pode ser uma apropriação uh, afetiva né? uh, nesses espaços e uma apropriação que extrapole o produto da unidade habitacional, né? Entendendo também que, é, que a moradia ou que a habitação não é só abrigo, tem uma série de simbologias, uma série de. É, de aspectos que não devem ser desconsiderados, né, do ponto de vista do planejamento urbano. É primordial, assim, né, um olhar que seja mais que seja mais amplo e que seja interdisciplinar para entender uma política habitacional, como eu disse, para além da proposta pronta e acabada de uma política é, pública nesse setor. Os meus temas de pesquisa, né, os temas que são é, que podem derivar dentro da política habitacional, é a produção do espaço urbano, os usos cotidianos, né, os usos cotidianos das pessoas, os usos que as pessoas fazem é, dos seus lugares de moradia. E o campo do planejamento territorial, eu acho que é bastante interessante, é, principalmente porque nos permite enxergar o território e nos permite enxergar é, os espaços da cidade para além da setorização, ou para além das disciplinas é, específicas, né? então eu gosto de pensar que, que o planejador, não só o campo do planejamento, mas o planejador, esse profissional que vai trabalhar nessa área, é, ele consegue olhar a cidade em sua totalidade. Então ele consegue olhar para a história da cidade, para a geografia da cidade, para as relações, para as tensões, para os conflitos, né? E como esse planejamento pode, é, pode estar implicado também dos usos que as pessoas fazem desses lugares, né? Me preocupa muito um planejamento que, que leve em consideração apenas a política pública, que leve em consideração apenas é, as especialidades técnicas, né? É, uhum. Então, pensar um pouco o planejamento das cidades para as pessoas, Nesse sentido, eu acho que essa experiência, esse olhar mais integral das cidades e dos territórios, eu acho que é o grande ganho do planejador. Né? Conseguir olhar para a política, conseguir olhar para a gestão, conseguir olhar para a legislação, conseguir olhar para os usos, conseguir olhar para a forma, conseguir olhar para os conteúdos né, da cidade. Então, eu penso que, nesse sentido, o campo do planejamento ele é bastante promissor, é, por enxergar essa, essa totalidade da cidade, né? a totalidade da cidade é, e a integralidade da cidade para além é, das áreas disciplinares. Né? O planejamento, ele, é, a sua função principal é conseguir estabelecer os nexos, estabelecer as relações para pensar a cidade de forma integral.